Nas próximas semanas, sou a sua companhia aqui no Fábio em Destaque. Nessa edição, as principais notícias da Força Aérea Brasileira entre os dias 12 e 18 de novembro. Acontece, há mais de uma semana, o maior treinamento do ano da Força Aérea Brasileira, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. As aeronaves KC-390 Millennium, C-130 Hércules e C-105 Amazonas fizeram o lançamento de 150 paraquedistas. O exercício conta com a participação de militares da Marinha e do Exército. Esta é a terceira edição da TINIA e, neste ano, pela primeira vez, ocorre o Adestramento Conjunto Meridiano, fase ibajé e a Operação Escudo Antiaéreo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, celebrou os seus 50 anos de aniversário. A organização militar reuniu o efetivo, juntamente com autoridades militares e civis, quando realizou homenagens, entregas de títulos e a imposição de medalhas como reconhecimento pela atuação dos militares na instituição. O Cinipa é o órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades de investigação de acidentes aeronáuticos da Aviação Civil e da Força Aérea Brasileira. É uma honra para mim estar à frente a é uma tão nobre organização, onde a gente tem orgulho de trabalhar em prol da segurança de voo de toda a sociedade brasileira e ainda liberar valorosos homens e mulheres, onde nós temos orgulho e podemos mensurar o impacto muito positivo que o nosso trabalho tem na sociedade. É uma honra para mim estar à frente do Senipa essa bela instituição que completa hoje seus bilhões de ouro. A Comissão de Promoção de Oficiais da Aeronáutica CPO realizou cerimônia militar alusiva aos 80 anos de criação. No evento, aconteceu a entrega dos prêmios de graduado e praça padrão e da medalha militar, pelo reconhecimento aos bons serviços prestados por militares do efetivo. Na oportunidade, aconteceu o lançamento do livro CPO 80 anos, que conta a história da organização militar por meio de fotografias e textos que descrevem a trajetória iniciada em 1941 até os dias atuais. Os 80 anos da CPO se confunde com o da Força Aérea. Isso é inevitável porque a Força Aérea, desde a sua criação em 1941, Desde aquela época, quando nós, egressos da Marinha e do Exército, que trouxemos efetivos para a Força Aérea, desde lá já passamos a avaliar o nosso efetivo. Essa edição do Fábio Destaque fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!